Cara, os caras, assim, lançam uma edição que, putz, explodiu de vender por causa que o produto atende muito bem, mas muito bem. Cara, eu se fosse os caras, eu falava, ó, cara, eu vou fazer a quinta edição, sei lá, se a malha é de cabedal, se a trama não é tão aberta, eu vou fazer com a trama um pouco mais aberta e não vou mexer na sola e na entre -sola. O uhum. cara Não mexe, cara, mexe ali no cabedal, tira um pouquinho de costura aqui e ponto. Mas não, cara, os caras querem revolucionar, cara, e aí, velho? Os caras querem fazer... Quebra sabe, nossas um pernas. Que... É, cara. E aí, se a gente não que o negócio não bom. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui sou o André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje eu vou aqui ter o prazer a satisfação de entrevistar Rodrigo Roenis, diretamente de São Paulo, para falar sobre tênis. Rodrigão, me fala uma coisa, você escolheu esse sobrenome aí por conta da paixão pelo tênis ou isso surgiu assim? Putz, cara, isso daí é, esse sobrenome é alemão e na verdade assim, tem gente que fala, pô, eu falo certo, é Ruenis, é Ruenis. Cara, eu assim, eu sou bem tranquilo, eu respondo pelos dois, é, mas na verdade é Ruenis mesmo. Pronto, e, pronto. Mas eu respondo pelos dois. O pior, o pior que, que às vezes a pessoa se confunde de falar é escrever, escrever. Ah, o Ai. pessoal erra mesmo, cara. Aí já é pedir demais, né? Pô, muito obrigado pela sua presença aqui, Rodrigão. Muito obrigado pra gente trocar esse papo falando sobre corrida e mais ainda sobre tênis, né? Sobre a influência do tênis, o mercado do tênis ao longo desses anos todos. Por favor, se apresente e fale um pouco da sua história pro pessoal sobre a sua vida dentro do mundo do tênis. Tênis de corrida. Pô, é... Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Andrei. É, pô, a gente pessoalmente a gente se conheceu lá na Havaí ano passado, e pô, é sempre que alguém me convida para participar de algum bate-papo relacionado a tênis, eu sempre fico à disposição, que eu acho que é bem legal é, não só passar informação, mas aprender também por parte de quem está do outro lado. É, eu comecei, eu comecei a correr no final dos anos 90, cara, 90 e seis ou 7 e eu comecei aleatoriamente desde aquele período a, a ter interesse por tênis mesmo como é que naquela época é o que eu, o que eu usava bastante cara era, era uma época muito boa por incrível que pareça era uma época de olímpicos muito bom de rainha muito bom é uhum. parece até loucura a gente falar dessas dessas marcas hoje principalmente a rainha mas naquela época tinha, eles tinham um produtos simples e que funcionavam muito bem. É, e, e sempre alguém que, às vezes, a pessoa ia viajar, um amigo eu mesmo é, indo viajar, eu acompanhava muito o review da Triathlete, que é uma revista de teatro americana, e em cima do que os profissionais acabavam usando, eu tentava fazer um teste ou outro, e sempre tinha gente que trazia o tênis para mim. Então, eu comecei basicamente nessa condição, eu nunca até então, nunca nem trabalhava, nem, nem pensava em trabalhar no, no, com esse mercado, eu trabalhava no mercado financeiro, é, eu fui só, literalmente, a trabalhar mesmo no mercado de esporte envolvido com corrida, a partir de 2008, e aí eu passei por algumas lojas especializadas, é, eu tive uma oportunidade de, de trabalhar, onde eu aprendi bastante, na Salcone. É, a época que a Salcone foi a primeira operação deles aqui no Brasil. É, eu trabalhei, eu era esportes marketing e tecnologia de produto. Eu trabalhei lá no início de 2011, janeiro de 2011, a quase final de 2012. Ah, é. É, e a operação de Salcone no Brasil começou a patinar. É, aí eu não tinha muito o que fazer, eles enxugaram a operação. E aí, a partir de 2012, logo da minha saída, eu comecei a, a tocar mesmo essa minha parte de consultoria de tênis de corrida. E comecei a escrever para algumas mídias, a, a tri-sport do, do Tiquinho, do Rodrigo Eichler foi a primeira, depois a dois, Go Outside. E aí eu segui é, na parte de consultoria de tênis de corrida e outro trabalho que eu faço bastante é a parte de treinamento para lojas e aí são duas são duas vertentes é, assim primeiro a parte de, de treinamento para pequenas lojas é, interior de São Paulo até outros estados mas são lojas vão é assim, explicar os diário, vendedores o produto né para as pessoas realmente saberem sobre o produto porque eu acho que o a grande maioria a grande dificuldade das pessoas muitas vezes chegar numa loja uma grande loja qualquer, que tem vários tênis, é qual é o tênis que eu preciso, qual é o tênis que eu quero, né? E muitas vezes o próprio vendedor não sabe explicar sobre o tênis, é mais ou menos isso que você chega lá e... É André, e aí, é, André, são duas condições, então assim, eu vou te dar um exemplo, tem algumas cidades do interior de São Paulo, onde o mercado de corrida cresce pra caramba, é claro, não é loja especializada em alguns lugares, às vezes é uma loja de esporte que por incrível que pareça o cara vende tênis mas... Aquela loja está tendo alguma demanda é, do público local em busca de um tênis. Então, eles têm lá, sei lá, vou dar um exemplo, eles têm lá, Mizuno, Adidas, um pouco de Mizuno, um pouco de Adidas, um pouco de Nike e um pouco de Asics. Que, normalmente, são as quatro grandes e, normalmente, com o um valor agregado é, mais baixo, ticket médio mais baixo. Então, o vendedor desse tipo de loja, normalmente, ele não é corredor. Então, primeiro eu dentro da linha de produtos que eles têm é, eu mostro exatamente a diferença como cada produto é mesmo que quase praticamente passando a, a experiência prática do produto é, uhum. essa é uma condição e outra condição é exemplo abordagem ao cliente tem algumas algumas lojas é, eu, eu cheguei a atender já exemplo franquia de hortênsias e essas lojas também. O vendedor, ele perde às vezes a venda porque ele não sabe fazer abordagem junto ao corredor ou ao triatleta. É, ele não é um corredor, ele não vive esse mundo e ele não sabe fazer abordagem de questionamento para entender o que a pessoa precisa. Sim. E, cara, então é, eu faço tanto treinamento de abordagem quanto o treinamento de, de informação técnica de produto para aquelas lojas que precisam. Né? Não, que realmente isso aí é um, uma falha que eu vejo no mercado grandiosa. Cara, Nossa, e você vai ver tênis aqui no Brasil, a gente tem um, uma diferença tremenda, enorme, incomensurável, poderia até dizer, para a quantidade né, de produtos à disposição no mercado, dentro até mesmo de uma mesma marca. né É a questão da forma, tamanho da forma, forma mais mais mais narrow, mais mais estreita, mais, mais larga tudo mais, que traz um conforto e acaba que a gente é empurrado para muita coisa. E muitas vezes o que eu, como consumidor, é né, aqui no, no Brasil, eu entrava numa loja dessa eu vi o cara querendo me empurrar qualquer tênis, ele não sabia nem qual era a necessidade, não perguntava peso, não sabia de tudo isso. E acho interessante que tem alguém trabalhando com isso. Uma vez eu fiz uma campanha para o pessoal da Centauri, eu falei, cara, vocês têm que ensinar o pessoal a a vender tênis, a explicar o tênis para as pessoas, porque é impressionante. Vocês têm uma gama de produtos que são totalmente diferentes de um para o outro, mas o cara, ele na ponta, não sabe explicar para o atleta a diferença de um tênis para o outro, parece que é tudo a mesma coisa. E não, esse aqui que é o mais caro é o melhor, mas por que, que ele é o melhor, né, cara? Então É, é André, eu não, eu não sei como é que está aí, se a gente falar até esse exemplo que você deu. Eu não sei como é que está, porque tem um pouco de variação, né? nem todas as Centauros em todo o Brasil, tem a mesma variedade de produto Aqui em São Paulo, cara, eles melhoraram muito a variedade de produto, produto técnico. Por outro lado, ainda peca-se demais no atendimento, mas muito, cara, muito. Sim. Então, normalmente, às vezes, a pessoa que vai na Centauros, obviamente que são dois públicos, tem né? Aquele que está começando e precisa de um pouco de informação e pode correr o risco de, de uma indicação errada, investir errado e investir alto, e uhum. tem aquele cara que sabe o que ele quer, ele chega na centena e fala: Eu quero esse produto, tamanho e tal, já experimentei, é isso que eu vou levar, ponto final. Cara. Então são, são, são essas, duas, essas duas linhas, né, cara? É, mas o, vou te falar um negócio: esse cara que chega já sabendo o que quer, normalmente ele nem vai mais na loja, né? É um outro esquema, cara já compra na internet, já recebe em casa, tá é, tudo certo, isso. não quer nem encontrar. Eu acho que esse é tete, a tete, tete a tete é muito importante. E vou te falar, Rodrigo, vou ser bem sincero contigo, cara. Meu sonho da minha vida inteira era encontrar uma loja tendo uma consultoria como a que você presta para poder testar um monte de tênis e correr, botar no pé. Que, cara, para mim isso é o que faz toda a diferença. Que uma das perguntas, a gente tem quatro anos de corrida perfeita, né? Uma das perguntas uhum. mais recorrentes que a gente recebe é qual é o melhor tênis para correr? E eu sempre falo, cara, o tênis que fica bom no seu pé. força conforto. Exatamente. Escolher. Agora, como é que eu escolho entre 557 mil tênis que tem no mercado? Não tem como. É Não, e uma coisa que acontece, Andrei, cara, é, eu já até falei isso em, em lives que, que eu é, participei recentemente. Cara, é um exemplo que isso confunde a cabeça da pessoa, então, é, uns dois, três anos atrás, isso é normal, às vezes eu estou com a minha esposa no shopping, e aí eu é, entro em lojas para até às vezes ver o atendimento, então eu entro na loja e dou uma de João Bobo, lá parado na frente do tênis, só eu vou começar a correr, Cara, a primeira coisa é a pessoa querer me empurrar tênis acima de mil reais, isso já começa errado. Né? Eu sei que a pessoa tem que bater meta, eu entendo isso, mas tem que ir devagar. E outro ponto, é, eu, assim, uma vez eu entrei numa loja da Adidas, e aí, cara, você tinha lá uma parede de aqueles, que, eles, que né, chamada, os modelos lá que eles chamam de performance, tudo bem, tá o Adios, tava o Boston, tudo maravilha. E, cara, junto com esses modelos, estavam um Adidas Spring Blade, que parece uma Taturana. Sim, sim, sim. E termo Cara, isso é um tênis de sair, você não pode falar que um tênis desse de performance e colocar junto com o Adios, cara. Não faz sentido. E aí, a pessoa que não conhece nada, às vezes na cabeça dela fala, bom, cara, performance, R$ reais é isso que vale e é isso que realmente funciona. E jogou Exatamente, dinheiro no lixo, né, e assim já foi com, na época do Kinsei, da própria ASICS, da né? Exato. E assim era o Proficy também na Mizuno. Eles já tem tênis de mil reais há um bom tempo, né? No mercado aí, esses Exato. tênis caros, que era de 200 dólares. Eu gostava desse tênis, era muito mais para Eu trabalhava em academia, né? Personal trainer, para você ficar hum. o dia inteiro, que ele é um tênis bom, mas para correr, pesado demais, muito ruim, isso já foi. E quando surgiu para mim o... o o próprio Vaporfly, Vapo Nike, né? Os 4% da vida, o preço dele lá em cima. Eu, falava, eu, eu tive a primeira impressão que foi, cara, esse é só mais um tênis que surgiu no mercado aí. Não vou fugir dos meus baratinhos, que as coisas minhas escolhas sempre eram por outlet. Os tênis do outlet, é, mais barato, certo. deixa eu ver o que, que saiu, vamos ver o que, que fica, no, fica bom no pé. Só que aí Exato. o Nike veio para revolucionar. Aluno meu falando, olha André isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. Até que chegou o momento que eu tive que realmente botar no pé para ver qual que era a diferença de colher de é, né, desse tênis que surgiu uhum. aí. Como é que você me, me fala sobre a transformação no mercado do tênis até a placa de carbono, né, até esse grande boom que foi o Vaporfly, que realmente revolucionou os treinos de corrida? no qual ele trouxe um valor agregado novo ao tênis de corrida e junto com isso o resultado em si, né? onde que pela primeira vez comprovaram que um tênis de corrida faz diferença na performance do corredor. É, eu acho assim, Andreia. o primeiro ponto assim, quando a gente vê que né, uma marca lançou algo diferenciado, depois o mercado, não todo o mercado, mas boa parte do mercado foi naquela direção e depois veio o Alguma nova tecnologia. Então, vou te dar um exemplo. 2000. E... Acho que 2010, não antes, 2008. O que que a. Naquele período, é, o que que aconteceu? Ah, o padrão de drop dos tênis, ah, hoje não mais, mas o padrão da época era muito. Praticamente o mercado inteiro trabalhava com 12mm, 11mm, era isso, cara. Uhum. A nível e o que, que ela fez? O que era 12 milímetros é, nos modelos de rodagem, ela trouxe para 8. E um outro performance que ela já tinha, que era 8, ela trouxe para 4. Então, primeiro, ela foi a primeira a derrubar o drop dos tênis. Ah, o mercado começou a, com exceção de, é, naquele momento, de Asics, ah, Nike e Mizuno, Asics, Nike, Mizuno e Adidas, até Brooks o resto do mercado a Skechers, a a própria Altra que estava começando, já começou uhum. a, a trabalhar modelos mais baixos. A Ultra já não aí, começou no bem. zero drop não? Que acho que é um Não, um ela dos come pontos dele ela, então, exato, ela, ela começou já com o drop zero, ela foi até mais agressiva. Ela foi radical. E aí? Exato. A segunda a, aí o mercado começou a, a se posicionar nesse sentido. A segunda revolução, que eu vou dizer assim, que aconteceu, foi quando, ah, é, tô esquecendo, foi a febre do modelo minimalista, quando Five Fingers é, ficou muito forte no mercado, aí algumas marcas, a própria Salpone, foi para essa linha de drop zero, mas com perfil de entressola bem agressivo, por incrível que pareça, cara, é, no mercado americano não vingou, e aqui vingou menos ainda. A uh, Five Fingers com muito pouco tempo no mercado. Na época que eu trabalhava na Salcon o Hattori, que era um modelo muito baixo, drop uhum. zero, não, não, não mas a... Só te interrompendo um pouco, Rodrigo, mas a Five Fingers uhum. teve um problema também no mercado americano, que ela sofreu o processo por conta do marketing Exato. dela, né? Que ela tinha, né, cara? Que acabou... Ela é, falava cara, que ela evitava eles... lesão e acabou que não, É né, Bem assim. Exato. Eles não inventam lesão. Cara. É, cara, eles arrumaram uma... uma um... Uma porra, pulga atrás da orelha lá, pesada. E aí, lá, assim, você ainda encontra alguma coisa ou outra. A Vibram, né? Então, a Vibram, que era a empresa... Ela se mantém... Ela foi para para para outras marcas. E aí, tudo bem. Então, foi drop, minimalismo. Aí, veio a Roca com maximalismo, cara. Puta, cara. Sim. Perfil de entressola alto, 2010. Começando a entrar no mercado, aí, 2010. 13, 14, os caras explodiram, cara, então, sobe o perfil da entressola, com drop baixo, e o mercado americano consumindo absurdamente, é, eu, eu me lembro, eu já não tava mais, a Salcone fez um modelo é, 2012, é, 2012 13, minto, 2013, ela fez um modelo chamado ZILOT para concorrer com os primeiros ROCAS, os caras viram que estavam muito aquém para competir com o Roca. Aí eles se posicionaram melhor e falaram, a gente não está à altura deles. Foi bem legal o posicionamento deles. A Aesic fez um modelo chamado M33, alto, mas não deu certo. Uhum. E a Roca começou a nadar em braçada sozinha. É, e aí alguns modelos, principalmente o Clifton, que é o carro-chefe, Uhum. É, putz, cara, os caras começaram a querer trabalhar a parte de angulação interna do tênis E começou a dar boa... Que a grande é revolução, adianta. né, Rodrigo? A grande revolução é que eles criaram um tênis maximalista, o solado grosso, só que leve também, né? Então a pessoa Total. tava aquela, aquela botina, aquele coturno, só que com coturno leve, né? Então parecia é que verdade. tava correndo macio o tempo inteiro Eu acho que essa foi a, é. a grande revolução da composição ali do forno, né? Que eles, que eles Exato, mudaram bastante certo exatamente e aí tudo bem aí veio a Nike 2017 quando eles fizeram o Breaking Two cara de uma vez obviamente eles fizeram eles lançaram o Vaporfly o 4% o Zoom Fly uh, e lançaram o, o Pegasus Turbo que eu acho que foi o primeiro 2017 ou 18 cara esses três tênis já, obviamente, principalmente o Vaporfly, mas esses três tênis foi assim é, chegaram com o pé na porta, cara, de venda, de tudo. E aí a Nike, obviamente, primeiro com placa de carbono, o tênis realmente é um tênis diferenciado para quem tem pô, uma mecânica de corrida legal, um ritmo, segundo os estudos que todo mundo, Sim. É, muita gente acabou principalmente biomecânicos trabalhando uh, o, o, o tênis em grau comparativo principalmente com o e o tênis responde, mas por um ritmo abaixo de 4,30, etc. E aí o tênis, puta, vingou, aí eles fizeram placa de carbono, fizeram o Flyknit, Flyknit foi bem também, fizeram esse último, o Next, que aí, cara, os caras destruíram de vender, é, mas porra, nadando de braçada mesmo, ah, o ano passado, lá em Kona, cara, eu fiquei... Não, o ano passado não teve show count, né? É pela primeira vez, eu não sei, é, eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu li, você, a, você a não Roca era o patrocinador estratégia... que estava querendo dar uma, uma nuvem de é, fumaça cara. ali, né? Para não mostrar é assim, tanto é, like. Cara, é, você viu lá o ano passado, cara, tinha ah. a Roca muito inteligente na no um apelo promocional, porque ela é patrocinadora da parte de corrida, então, puta, você podia testar o Carbon X, podia testar a Clifton então, Rim com a vontade. Só que, cara, o Shoe Count, eu tenho um contato com o um americano que faz. Ele falou, Rodrigo, eu não fiz esse ano, ninguém me passou nada, ele, ele nem tava lá, e aí eu passei para ele o meu feedback, ele falou, o que, que você achou? Eu falei, olha, cara. A Nike nadou de braçada, ela atropelou a Roca sem dó nem piedade, porque tinha demais, cara, na prova. E não era Sim. só o Vaporfly, muitos Zoomfly e muito Pegasus. E aí, cara, com a placa de carbono, a Roca, eu acho que assim, falando de placa de carbono especificamente, a Roca no começo do ano passado, ela lançou dois modelos. Ela lançou o Carbon Rocket, primeiro em março, aí no final de maio ela lançou o Carbon X. Aí, cara, é a opinião particular minha. Eles posicionaram como concorrente principal do Vaporfly o Carbon X. Ah, Eu acho que eles deveriam posicionar o, o Carbon Rocket. O Carbon Rocket ele é mais leve do que o Carbon X. É um tênis literalmente de competição. É, claro, no, do ponto de vista de calce, ele é um pouco mais desconfortável. Porque é tênis de competição. Muito estreito, não é para todo mundo. O Carbon X, cara, veste melhor é um pouco mais pesado então eu acho que o posicionamento para fazer frente ao vaporfly como estratégia eu acho que foi assim ó. muita gente não se sente confortável com o vaporfly por causa da instabilidade dele é muito instável muito instável muito estreito a área medial e cara você fica desabando o tempo inteiro então a roca falou vamos fazer o seguinte não não vai responder à altura de um vaporfly mas a gente vai, vai é, pelo menos proporcionar mais conforto. Algumas pessoas que não se deram bem com o Vaporfly migraram para o X sem uhum. conhecer o Carbon Rocket, e aí ficaram só as duas. Agora, no início do ano, lá fora, a Skechers lançou o modelo deles com placa de carbono. Uh, no início de uh, junho, a Salco lançou... O Endorphin Pro, a Adidas vai colocar agora o Watt Zero Pro, a Brooks lançou o Hyperion dela, então tá tudo no mercado, cara, trabalhando com, com placa de carbono. Agora me explica uma coisa, Rodrigão, chegando aí na placa de carbono, essa evolução dos tênis. Por que não chega no Brasil nem metade de todos esses lançamentos? Qual é a grande dificuldade da galera chegar no, nesse mercado no Brasil para isso ser apresentado? A gente não tem um grande mercado, a gente é um uhum. mercado muito patriarcalista, o pessoal só quer saber de Nike, Adidas, Mizuno porque conhece, quem chega aqui não consegue entrar, qual o grande problema? Porque tem tênis demais no mundo, meu sonho, eu entrava na internet olhando os tênis, cara, tem uma lojinha que eu fico babando, é a running warehouse, que tu olha lá, meu irmão, é, tu tênis nada, nada, de tudo quanto é jeito, cara, falo, cara, como é que eu faço? Eu quero esse tênis, eu quero experimentar esse, eu quero experimentar aquele, mas aqui não tem. É. Cara, me explica, velho. O que, que acontece? Cara, é, é assim, Andrei. É, eu te falo até por experiência de ter trabalhado na Salco. É, então, quando a gente. A, a, a, a, é, vamos lá. É, vamos, primeiro, eu vou te dar o um exemplo das quatro grandes: é, Mizuno, a, Adidas, ASICS e Nike. A ASICS, a Adidas e a Nike, até quatro meses atrás, eram subsidiárias. O que, que é isso? Operação própria no Brasil. É, putz, praticamente, você tem que reportar o tempo inteiro é, a matriz. E uhum. se você tiver uma dor de barriga, a matriz vem e se precisar de aporte financeiro, ela coloca. Sim. A, Mizuno, ela é um distribuidor é, via Alpargatas. Então quem tem a licença de operar Mizuno no Brasil é Alpargatas. A Unrunning, que é pequenininha, ela uhum. foi, ela deu start aqui no Brasil no final de 2018 com uh, como subsidiária. Antes quem vendia era só Track Sim. A Salcone, que eu trabalhei, não era subsidiária, é um distribuidor. Então, você vai lá, como é que funciona? Você vai lá na marca fala, ó, oh, eu quero representar vocês no meu país e eu gostaria de ser o distribuidor e, e fazer a operação da marca. Ah, tudo bem. Você tem é, que cumprir alguns deveres, um número mínimo de, de importação com relação a produtos. É, você tem que fazer, normalmente são duas coleções no ano, então você tem que comprar as duas coleções. E, cara, a partir do momento que se assina um contrato como distribuidor, é meio que toma que o filho é teu. Os caras vão colocar um centavo na operação. E se você não tiver realmente um fôlego financeiro para bater, bater de frente com Nike, para bater de frente com a própria Mizuno, que o grupo Alpargatas é muito grande, Adidas, cara, a probabilidade de você nadar e morrer na praia é gigante. A própria Salkune que eu trabalhei, uhum. aconteceu isso? O grupo que estava operando o Salcone recentemente, cara, era um grupo, um grupo muito forte. É uma holding chamada Sforza, lá de Campinas, e eles têm uma série de, uh, de segmentos. Então, a BR Sports, que era importadora de Salcone, era quem tocava o grupo. O dono do grupo, certamente você já, já ouviu falar do Carlos Wizard, das escolas Wizard de idiomas. Sim, sim. Ah, pô, eles têm o KFC, eles têm o Taco Bell. Só que o mundo deles é esse mundo, não é o mundo do, de, de esporte, de tênis de corrida. Uhum. E aí, cara, os caras não tiveram muita paciência de esperar cara, o ponto de equilíbrio para começar a fazer grana. Os caras jogaram a toalha falaram, não quero isso, não é meu mundo. E eu não ah. vou seguir com o negócio, cara. E aí, acaba acontecendo isso, Andrei, com várias marcas, cara. A, a Brooks, por que, que a Brooks? É interessante a Brooks, cara. A Brooks ela entrou no Brasil em 2007, eram dois amigos que trouxeram a marca, cara. Os caras trouxeram, no primeiro momento, muito mais coração do que profissional, e infelizmente e não conseguiram segurar a marca por muito tempo, ficou no mercado até 2010, e aí morreu. E a Brooks agora está na mão da Centauro. Centauro uhum. vai lá, importa, e só coloca nas lojas dela. Para a Centauro, a Centauro é bem agressiva. Por que, que eu falo que ela é agressiva? Às vezes você entra numa loja, quem não conhece Brooks, às vezes fala, ah, cara, nunca ouvi falar nesse tema, eu não vou comprar. Mas, cara, se você estabelecer um, um grau de comparação de preço lá fora, Puta, o Glycerin, que é o prêmio de amortecimento dos caras, ou o Levitate, vê o preço lá fora, e o preço aqui, você fala, cara, não é possível, cara o preço está muito atrativo, mas por quê? Os caras compram em grande escala, compram cara de container, e aí eles uhum. têm um poder muito forte de negociação lá fora, e chega aqui, bota o preço lá embaixo e ainda tem margem, cara. Aí vem aquele e... problema, né, Rodrigo? Os caras são agressivos no, no preço do produto, mas não vendem o produto. Ninguém sabe o que é a Brooks. Você vê o mercado Exatamente. nacional, porra, Brooks. Tem inúmeros tênis fantásticos. E chega numa loja: ah, Brooks, o cara não te conta a história da marca, o cara não te conta como é que foi a fabricação daquele negócio, como é que funciona. Outro tênis fantástico que tinha na Centauro lá também, que eu gostava muito, que é o Newton. O Newton tava lá e daqui a pouco sumiu o Newton Exato. lá, não tem mais o um Newton, eu falo, cara, como é que eu consigo o Newton de novo? Vou ter que estar lá em Boulder e pegar esse negócio, cara? É, e foi assim, Andrei, a, a, a Brooks, cara, pô, se você for ver exatamente isso que você falou, os caras têm muita, os caras têm muita grana, os caras, cara, por incrível que pareça, cara, a Brooks é a marca que mais vende tênis nos Estados Unidos, cara. É a número é. um em, em tênis. E aqui, os caras não estão nem aí. Por quê? Porque que fecha a conta dos caras, certamente deve ser futebol e uma série de outras coisas. Os caras falam, Sim. deixa aí, vamos brincar com essa marca. A Newton, cara, a Newton foi assim. A primeira, a primeira é, vez que teve Newton no Brasil foi um... Um, um triatleta ou um parsequian, cara, ele gostava demais da marca, a Newton era pequenininha, isso foi 2008, logo que lançou lá fora. Ele fez lá um uma parceria com a Newton, comprou um lote de tênis ele vendia numa loja dele, cara, aqui no, no Brás, cara, junto com roupa, que não tinha nada a ver. Você chegava lá na loja que conhecia, ó, vou vir aqui ver tema, estava o um Newton. <risos> aí o que que aconteceu? Puta, cara, aí a Trekking Field chegou na Newton e falou: "Ó, cara, a gente queria vender seu produto ah, nas nossas lojas, etc. Cara, a Newton, porra, viu a força de Trekking Field, falou: ah, "né, ó, maravilha. Só que assim, cara, você sabe muito bem, cara, que não dá pra, se você entrar numa trekking field de hoje, pedir informação de qualquer produto relacionado a tênis de corrida técnico, cara, vai ficar a desejar, porque, cara, não é o perfil da loja. E aí, Newton, ah, o tênis é bonito e tal, mas patinou, patinou, patinou. Foi embora é porque também tinha peculiaridades, embora, né? Que as pessoas não explicam sobre o Tênis. Aquela peculiaridade é dele, do, do da posição não. do apoio um pouquinho mais alto, ninguém explica aquilo. O cara só sentiu detalhe, burro. né, cara? É, exato. E, e detalhe: a Newton, cara, muito técnica por causa dos tacos, etc. Então a foi embora. Aí a Netshoes foi lá. Os caras, cara, os caras estavam aí. A Newton tava indo morro abaixo. Tanto que pô, a loja de boulder fechou. Os caras foram muito agressivos para cima da Newton e compraram um lote gigante de coleção passada. E é só que assim, né, cara? Um tênis já é técnico. Esse tipo de tênis, tudo bem. Quem conhece o tênis, fala, vou comprar pela internet, maravilha. Quem não conhece o tênis, às vezes põe no pé e fala, nossa, que lixo, não quero isso daqui. Uhum. Aí a Netshoes fez, fez, fez, não foi. Aí a Centauro foi lá de novo, comprou um lote gigante de Newton. Só que o que eu achei sacanagem era. Os caras estavam vendendo, vou te dar um exemplo, deve estar o distance, deve estar na oitava edição. Era assim, como se fosse hoje, está na oitava edição. Os caras foram lá e compraram a quinta e a sexta edição. Uhum. O que tinha estoque. Compraram tudo, chegaram aqui e queriam vender a 600 reais. Porra, aí é é, Isso é sacanagem. Né? E você entrava no site da Nilton e os caras vendendo tens a 50 dólares. Você fala, pô, é. você está de gozação comigo. Então, cara, não, acabou que não, que não foi. Aí no finalzinho, quando eles começaram a desovar estoque, baixaram o preço, que começou a girar, né, cara? É verdade, é verdade. Esse é. mercado é cruel, né, cara? O mercado do tênis é um, Muito, um mercado cara. cruel, que já tem as marcas na, na cabeça do pessoal e bater de frente seria só para um apaixonado mesmo, para tentar mudar isso. Mas que o meu sonho era chegar assim, ter o um tênis... É, o, o mais largo, o com o bico curto, o bico longo, total. É, mano, cara, pô, para quem corre, isso faz muita diferença. Eu sofri muito com, com tênis agora recentemente, nisso até que eu fui caçar o Vaporfly. Eu tive um problema no meu pé na, no Ironman de Cozumel, cara, que deu uma fritada no meu pé tremendamente. Eu corri lá com o, o Cloud Flash. Né, eu tinha comprado ele porque e, era nossa. desejo meu, sacou? Era desejo meu, bom. Aí encontrei lá no Mundial, lá em Porto Elizabeth, o 70,3. Eu falei, cara, é agora que eu vou comprar esse cloud aqui. Aí fui lá, comprei o Cláudio que estava no pé, porra, gostoso, maneiro. Quase que eu corri ele lá no 70.3. Eu falei, não, vamos amassear, vamos ser menos doido, né? Então aí eu <risos> treinei com ele e tal, tá, nas outras pontos. Aí pronto, tava perfeito para mim, não tinha maiores problemas. Eu fiz a maratona com ele lá na Cozumel. Só uhum. que aí eu também fui, eu fui meio, digamos, talvez irresponsável, não sei, algumas coisas que eu não, não mensurei para a escolha do tênis. E que eu tive que pensar muito depois. Porque, em termos musculares, pô, tênis muito baixo. Para correr 42, eu pensei, pô, tô com meu corpo pronto. minha panturrilha tá aqui 100%. Os músculos do pé estão de boa. Vai dar para aguentar isso? É um tênis responsível, eu Quero essa resposta do chão. Quero trabalhar ah, com a força de reação do solo. Tudo mais, então não vou ter maiores problemas. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe: eu tava correndo meio dia, era uma hora da, da tarde. Acho que eu fui correr, asfalto quente, nossa, né? Aquela exato. umidade. Tremenda da, da de, de Cozumel. Eu fiz o pedal, me molhei todo. Meu minha sapatilha do, da bicicleta ficou três Nossa. dias molhado, mesmo deixando ela depois. Então já tava com o pé mole, né? Que aí você vai pisar uhum. no asfalto quente, temperatura altura do, do tênis para o asfalto, porque Exato. correr. Meio dia e meia, uma maratona é diferente de você correr às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã, esse calor foi lá. Total. Rapaz, me deu uma bolha no pé que dos 23 aos 42 foi só chorando. Aí eu tive que pensar Nossa, novamente na, no tênis, na composição do tênis. Aí eu fui para a outra maratona de outro iron que eu fui fazer foi a de Floripa. Aí eu já tava nessa uhum. de, porra, o pessoal tá falando do Vaporfly, aluno meu falando um monte. Deixa eu pegar um Vaporfly aqui para mim para ver de qual é. Porque baixinho, vamos para o mais alto então? Vamos ver se, se esse mais sim, alto vai sim. me resolver. O problema de esquentar o pé, eu não vou ter, né? Porque o grande problema para mim, dos uhum. tênis mais macios e tudo mais, era essa questão da responsividade, eles não terem essa resposta de ser uhum. exatamente esse mochimelo que você perde uh, desempenho Exato. por conta desse amortecimento. Exato. Mas aí prometiu, Nike prometia. Nesse meio do caminho também, eu já, eu já comecei a comprar um monte de tênis, né? Que eu fiquei puto com, com o Claudio. Não, tem que encontrar outro. E estava no foco também de arrumar meu, minha, minha maratona para encaixar a Cona, que era um objetivo meu ir para a Cona ano passado. Né? Uhum. Aí eu tinha que encaixar e comprei também um que eu era muito fã, que é o, o Tartesil, né? Que eu não encontrava de jeito nenhum aqui no Brasil, ex, que eu gostava muito do do DS Racer, que primeiro eu uhum. gostei do DS Sky, só que aí o Sky também, sim, é, sim. Sky Speed Sky, sumiu, sim, foi, sumiu. aí daqui a pouco apareceu o Itogami na minha vida, amei o Itogami quando ele era velhinho, mas depois saiu do mercado, ou seja, aqui no Brasil os caras estavam acabando com a minha vida sempre nos tênis, quando eu gostava <risos> deles. Aí eu peguei o Tartesil, porra, Tartesil levinho, responsivo, legal. Tem até um, um, uma das minhas análises com tênis, quando eu faço, assim, muitas vezes, eu pego o potencímetro, o stride que eu uso, para ver realmente a uh -huh. resposta. Aí pego o Legend Spring uh -huh. ali para ver a resposta de um tênis, o outro e uh -huh. tudo mais. Aí eu fui comparando os dois, o Waze com o Nike e tal, para escolher o mesmo da tênis e tudo mais. E vi assim, a resposta do, dos dois era praticamente parecida, só que o. O ASICS, ele era mais responsivo, ele me dava uma energia, quando eu vi ali o form power, a questão de perder a energia uhum. do um, tênis e do outro. Uhum. O Nike me dava uma potência que eu não sabia de onde é que vinha, que não era explicado pela força que eu estava exercendo. O tênis estava me dando essa energia, eu estava tendo uma economia real de potência ali na execução com o tênis. Uhum. Isso eu achei fantástico. Aí eu peguei o Nike, falei, vamos nessa, <risos> um detalhe. Só, desculpa eu estar falando muito, né? Que às vezes eu. Não, eu desculpa, não, é eu bom né, Cara, e antes de eu conseguir o Nike, porque tava difícil, né? Conseguir um Vapor uh -huh. Fly. Entrava na lista de espera e tudo mais, tinha que ter lá o tênis. Pô, aí fora que era uma cacetada, R$ 1.30,0. É. Né? Eu falei, meu o povo tá muito rico, né? Na jogada de marketing <risos> da Nike, foi a conta gotas botando o tênis. Aí nisso deu tempo de eu ir na AliExpress, pedir um tênis para ver de colher porque a Ali tinha, né, o, o, o Vaporfly. Uhum. Aí o eu, cara eu sabia que não era de verdade, né, o uhum. real, né. Mas vamos ver se esse tênis uhum. o que, que tem de diferença. Aí veio o tênis o Vaporfly da AliExpress, chegou uma semana antes do, do original chegar para mim, né. Aí eu peguei, uhum. porra, tênis legal, funciona esse negócio aqui, porra, bacana, confortável, tem uma certa responsividade, beleza. Aí na hora que chegou o original, né? Que eu comparei, que só vi a diferença mesmo quando eu botei um do lado do outro, assim, de primeira uhum. vista, né? Que eram bem pequenos detalhes aí que você vê a diferença do original. Pro... Exato. Não fa falso a réplica, né? Que os caras gostam de, de, Exato. Dizer, de falar, né? Mas aí, pô, tem uma grande diferença de um pro outro. Então, fui testando tênis aí nesse meio do caminho aí, nesse desespero de encontrar o tênis bom, né? Meu tênis ideal. E no meio do caminho ainda tinha a... Ah, na Conrad, que eu fiz ano passado, que é uma corrida de 90 km, eu tinha que arrumar um tênis também bacana para eu conseguir correr esses 90 km de uma forma tranquila. Porque eu tinha feito. Cara, vamos lá, deixa eu organizar a cabeça aqui. O, o meu Floripa problema você com o fez... tênis. Floripa você fez em Vaporfly, então? Floripa eu fiz de Vaporfly e fiz de China Fly. <risos> Porque o que aconteceu? Eu tive novamente o problema no, no meu pé. De, de queimar, de fritar, bem no, no mesmo local que eu tive na em, em Cozumel, só que uhum. em Cozumel não estava com tênis, não um tênis reserva, porque lá em Cozumel, se você deixar o tênis no special needs, né, Exato. os caras não devolvem o tênis. Então eu falei não, não vou botar um tênis aqui para devolver o meu tênis, cara, vou, vou com o tênis <risos> só mesmo aqui. Aí eu, em Floripa era possível isso, que até o Galvão falou esse ano lá em Cona que ele vai mudar esse tipo de, de orientação, é. aí porque dá muito trabalho. Mas quanto podia? Eu levei o China Fly pra deixar lá no, no, no, no Special Needs. Aí no meio da corrida, lá pro. Foi o 18, né? Quando eu dei, eram quatro voltinhas, na segunda volta eu parei para trocar meu pé, que já tava fritando de novo. Mas aí fritou. Aí eu fui analisar que era outra coisa, que muitas vezes eu tava. Qual que é o problema? Eu pensava que era o tênis, mas não necessariamente era o tênis. Perguntei pro. Encontrei lá o Odeio, o, o Luiz, o Todinho lá. Cara, Todinho, teu pé frita, cara. Perguntei para Ah, profissionais e tudo mais, cara, frita, mas não sei o que está que acontecendo, eu não estava entendendo o que estava que acontecendo, eu achava que era o tênis, né? mas nos situação, dois pés você sentia isso, Andrei? Só no pé direito, só o pé direito, no cara. meio assim, bem no, no metataça, ele tem um coxinho gorduroso e uhum. fica bem no meio do pé ali, eu tenho até um, uma calosidade maior ali, Nessa região, Caramba, cara. depois eu te mandei uma bolha capulosa, que ela estourou pelo dedinho assim, sacou? No meio da prova ela estourou, na hora que ela estourou que eu fiquei aliviado, que eu consegui realmente uhum. correr mais os dois quilômetros Porque enquanto isso só aquela bolha balançando no meio do pé assim, que você vai sentindo Aí você vai tentar uhum. fugir para um lado, fugir pro outro, Aí, meu irmão, foi uma agonia tremenda essa prova Aí deu ruim em Floripa de novo, eu já estava desesperado nesse negócio, eu falei, cara, não é o tênis, não é a meia. Aí fui para a que a minha Conrad foi depois da, de Floripa, foi 15 uh -huh. dias depois de Floripa. Aí para a eu já fui com o Cloudflow, Flow, que foi outro Cloud que eu gostava do no Cloud. Só que como eu não tinha possibilidade de botar o tênis no pé e, e realmente sentir ele e tudo mais, para mim ele já é um tênis que impede muito meu movimento de diversão. Então ele uhum. é muito defensivo, ele tem uma lateral mais alta ali, então tive que usar até ele um pouco mais frouxo Mas para a questão do solado do pé, que era o meu grande problema até o momento E de ficar uhum. fritando o pé, ele resolveu conseguir, E também a velocidade na Conrad foi bem abaixo, né? Então caminhei, aí não fritou muito o pé Mas aí chegou, depois que eu fui para Montremblant em, em agosto, uhum. que eu consegui a vaga, aí eu já estava com o Next que cara, era all-in na prova, o qual é o melhor tênis, o... Uhum. O Apple Fly, eu já troquei, já, já adquiri o Next, eu usei o Next uma vez, eu falei, cara, esse tênis aqui é um doping, realmente é diferente, eu corri 10 quilômetros com ele, eu falei, cara, sinistro. Aí chegou lá na, na, na prova, eu já não sabia se ia dar certo, se ia dar ruim essa questão do, do vai fritar ou não vai fritar meu pé, eu já tava mais rezando do que qualquer coisa, sacou? Aí eu percebi uma coisa que eu não tinha, que eu não tinha me atentado muitas vezes, e eu não sei, era nesse ponto, olha o tanto uhum. que eu falei para chegar nesse ponto. Se você também trabalha muito com a questão da meia, quando você vai falar do tênis, do atrito da meia que é gerado. Por que aconteceu? Eu pedalava sempre descalço e depois eu calçava a meia para pedalar. Sim. E eu não sei se esse atrito prévio da da sapatilha ali, da tripidação no caminho, isso gerava já um desgaste no meu pé. Só que chegam em Montremblant, estava tão apertado que eu tinha que conseguir a vaga de qualquer jeito, eu tinha dado outros problemas, eu falei, eu não vou trocar meia, não vou botar nada, eu, vou... eu já fui de meia calçada para o pedal, com a mesma meia já fui para a corrida acabou que tive a minha melhor corrida de ar eu fiz ela para 302 foi muito bom a corrida Caraca, né? e, bom. e não deu problema nenhum no pé esqueci meu pé era tudo que eu queria na vida era esquecer meu pé que eu já estava puto que a assim, corrida o pé fritando então como é que você faz desculpa esse uau de tanta informação não, sim. de historinhas mas como é que você trabalha também essa questão da meia com tênis o um conjunto como é que você vê isso uma coisa que eu, que eu já fiz, Andrei, esse tipo de problema que você mencionou de queimar, eu já tive isso é, também num único pé e, cara, era impressionante. Porque não era é, um dia que ah, tá super calor e é só no calor. Não, cara, o tênis, parece que o meu pé tinha um, tava pisando em brasa, cara esse se ali na área do antepé. E o, o, o, que, o modelo que aconteceu isso comigo foi um cloud surfer, cara. Falou, cara, mas não é possível eu não sentir nada no pé direito e no pé esquerdo. E assim, na, na, umas quatro, cinco vezes que eu saí pra correr com o tênis, puta, mudava a meia. Falava, cara, não é possível. Eu mudei a meia, diferentes é, composições de, de fibra, poliamida mais fina, poliamida mais grossa. Cheguei a fazer tese de algodão e era o pé esquerdo até que eu mudei a palmilha do tênis cara falei cara vamos mudar palmilha cara não é possível hum. aí o que que eu fiz cara como experiência o pé direito zero de problema nenhum cara e o pé esquerdo eu torrava cara eu peguei eu falei não vamos fazer aqui eu peguei a palmilha de um Nike Pegasus cara, uhum. praticamente a mesma forma, joguei a palmilha do pega, acabou o problema, eu falei, cara, não é possível, zero de problema, e assim, foi no acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, é, eu não sei, às vezes, Andrei, se de repente, ou oh, futuramente, que você tivesse por tipo problema, cara, tenta trocar a palmilha, cara, pega a palmilha, é algum modelo que, cara, zero, nunca te deu problema, só, pô, vou ver o que acontece aqui, pra mim, foi palmilha, Meia, cara, é muito, é muito curioso. É, tem gente, cara, que fala, Rodrigo, cara, eu não gosto da meia de poliamida, exemplo, a esse Esporte que todo mundo conhece, porque é uma fibra muito sintética e, cara, parece que meu pé fica deslizando lá dentro e, cara, parece que meu, sei lá, meu pé esquenta mais. E aí a pessoa, mas são poucos os casos, a pessoa está muito acostumada com a meia de algodão e ela usa, acaba usando meia de algodão é o, o contrário acontece mais que é pessoas putz, tem muito problema com meio algodão aí não conhece a meio de poliamida quando passa a conhecer praticamente seja zero problema de o, o problema maior André é cara é o algodão a pessoa tá numa prova louca se joga água cara, o algodão absorve demais né cara a umidade aí no lixa né e aí para, lixa, atrito, né? Ali, para dar ruim exato cara é muito é muito rápido. E, e aí, assim, as pessoas acabam, às vezes, cara, na maioria dos casos, é normal, né, cara? Assim, puta, cara, ah, o tênis me deu a bolha. É, putz esse tênis aqui não dá uma segunda chance pro tênis. Fala, cara, uhum. esse tênis tá me dando problema, tênis, putz, não presta, vou vender, eu sei lá eu. Aí, às vezes é detalhe, cara, só fala, puta, cara. Atritou aqui, ah, vou tentar, muda a meia, joga um creme anti atrito, troca a palmilha, pode funcionar, pode ser que não funcione, cara. Mas às vezes acaba dando solução no problema, né, cara? É, tem que tem que testar. E você falou no negócio aí que eu testei, seguindo um vídeo que você você havia você havia compartilhado, que era aquela palmilha de carbono. Meu Deus do céu, aquela palmilha lá, eu comprei aquele negócio, eu corri três quilômetros. Comprei, comprei, comprei. A minha aqui, cara. Não, eu devolvi aquilo lá, paguei o frete, mandei embora, os caras me devolveram lá. Tipo, perdi metade do dinheiro, mas não fiquei com aquele negócio não, cara. Aquilo, aquilo cara, ali frito é péssimo, o pé, viu? Cara. Não, aquilo, aquilo é, frita aquilo frito o pé e assim... Eu já sabia quando eu vi lá a propaganda que eles pegaram a palmilha em carbono, jogaram no New Balance 1600, que é nada, é uma folha, tudo bem, a palmilha voou, cara. Você, uhum. você coloca aqui, tem um tênis que tem um pouco mais de estrutura, eles não vai voar. E, cara, eu falei, bom, mas eu quero ver, eu já estou comprando, sabendo que isso não vai dar certo. Puta, que feito, né, cara? Era só para ter opinião mesmo. Exatamente, cara, não funcionou. Ô André, eu esqueci de te perguntar, mesmo lá, cara, o você fez de Vaporfly também? quando eu fiz de Next, fiz de Next, fiz de Next. E deu certo? Ah, 100%, 100%, sem problema nenhum. O problema foi não estar tá muito treinado, né? mas, mas com o tênis não, não deu ruim, não. Lá em Kona eu cheguei a botar o, o Carbonexa no, no pé para ver de colher, porque ah, aproveitei ah. A, a estratégia de marketing lá da... Da, da Roca que é bem bacana, comprei um Carbonex uhum. para mim, mas eu não, não ia usar ele. Não, o meu tênis de corrida hoje mesmo é o, o, o Next. Tanto que ele tem mais duas uhum. corridas, eu só coloco ele para corrida <risos> mesmo. Mas mesmo assim, na segunda corrida, cara lá em Cona, eu já senti uma coisa que eu não tinha sentido na em Montreal Blanc. Eu só usei ele para duas maratonas. Foi para na Blanc e para uhum. Que é justamente essa instabilidade. Com o passar do tempo, ele vai ficando mais instável é. ainda. Então, dependendo, Exato. ele vai trabalhando muito mais o seu tornozelo. né? E quanto passar do tempo, dependendo uh -huh. do cara, se ele não tem muita força nos estabilizadores do tornozelo, pode ser um problema grande. né? E vamos lá. Eu não sei lá, se você Rodrigo. chegou vamos a ver lá. uma foto, Andrei, lá de Kona, hum. cara. Foi é um... lá de Kona, ano passado. Não sei se você chegou a ver essa foto, acho que um... Um, foi tirado um cara correndo, cara, o tornozelo quase tocando o chão. Sim, sim, eu vi essa foto, vi, vi. Não sei cara, se era a mesma forma, mas eu aquilo, vi uma foto a, dessa. É, eu acredito eu, que é, é aquilo que a gente falou. Provavelmente seja um atleta, cara, que não tem um, um ritmo nem próximo daquilo que poderia é, minimizar um pouco essa situação, né? Com relação uhum. ao tempo certamente é um atleta bem mais lento. A gente não sabe, talvez um atleta lento e, e com uma estrutura corporal um pouquinho mais forte, aí vai jogar contra o tênis, cara, não tem o que fazer. É, isso tem uma análise, tem que ser muito feita. O tênis é para quem, né? Quem vai utilizar esse Exato. tênis? É um bom tênis. Ah, um tênis que faz diferença. Faz, faz diferença para quem vai correr de uma certa forma, quem vai correr mais para frente. Ele realmente faz diferença, que houve até a grande polêmica, que depois ainda criaram um com três placas de carbono, aí o pois pessoal. É. Lá da, da Federação Internacional de Atletismo. Chegou e falou, não, vamos parar com essa brincadeira, vamos regulamentar esse negócio aqui, parar com protótipos, né, que viram que quase como a roupa de, de a natação, né, o skin, o skin suit lá, da, a roupa de tubarão, Exato. Né, nadadores, que aquilo realmente fazia diferença, né. A tecnologia realmente começou a influenciar na corrida. Você acha que se não tivesse esse stop aí, se... Você acha que o tênis poderia evoluir para um sentido desse, quase que com um turbo no, no, no tênis, ali um jatinho que que faz o cara ir além? Porque já tem gente falando muito sobre o Kipchoge e que não conseguiria aquilo se não fosse por conta do tênis. Ó, oh, Andrei, cara, assim, é, Eu acho, cara, é difícil a gente dizer, né, cara? Muito difícil. É, eu ainda, eu ainda acho, posso estar totalmente enganado, mas eu acredito. Que o Kippos conseguiria o recorde, eu acredito que ele conseguiria o recorde se ele tivesse de next. Eu acredito, uhum. cara. É, porque a segunda tentativa, cara, foi muita. Tinha muita estratégia ali na formação do, dos coelhos, etc. Então, cara, se tinha uma, uma mega estratégia, é, e eu acho, claro, que o Alphafly deve ter dado um diferencial, mas esses caras, cara, o ajuste é tão fino. Eu acho que é pouca coisa, por isso que eu acho que com o Next, é, ele conseguiria, ele conseguiria é, baixar das duas horas. Eu não sei se você acompanhou, acho que duas semanas atrás, foi até interessante, está até no YouTube, vale assistir. O Blumenfeld, que é um triatleta profissional, uhum. cara, ele na pista ele fez um teste com o novo Alphafly e com o Vaporfly, no, no treino de velocidade dele. A diferença, cara, do Alpha pro Vapor para ele, cara, ele foi, puta, cara, acho que quatro segundos mais rápido no uhum. tiro é, com o Alpha Fly, alguma coisa assim. Absurdo. é Exato. Se a gente for pensar, puta, cara, isso é para para esses profissionais, cara. Eu acho que faz uma diferença. Mas eu acho que não é para todo, todo profissional, inclusive. Mesmo para ah. o André, Se a gente pegar os triatletas profissionais, cara, é, quem garante? Vamos, se você vamos pegar o Leonel um Sanders, meu. meu Deus do céu. O Sanders não, eu passo é, mal com ele correndo. Não, e olha o detalhe. Eu estou curioso para ver, cara. Ou se você pegar o, o Patrick Lang, cara, esse é um cara que gosta de pé no chão, cara. Sim, ele quando sim. foi, tudo bem. Quando ele foi terceiro em Cono ele foi de Newton. Mas quando ele ganhou, ele ganhou a primeira e a segunda vez de New Balance Ranzo, cara. O Ranzo, mais baixinho. Cara, que é, é super agressivo. E aí, se a gente pensar, por mais que o Ad Zero Pro tenha placa de carbono, é... Puta, eu não sei se, de repente, será que funciona para ele? Uhum. Né? Não, não, não sei, cara. Eu perguntei ele, outro dia ele abriu, uma, ele, ele colocou lá uma postagem. E ele falou, oh, pergunte aí se vocês tiverem dúvida do tênis e tal. E ele testou o primeiro modelo de zero Pro, que é o mais baixo. E eu falei, cara, o que, que você acha? Você já testou o Takumi 100, cara? Porque né o cara tem característica de perfil baixo. E aí ele respondeu, que ele testou. Mas, cara, que aquele modelo para ele não funcionou bem. Talvez é característica de, puta, cara, é tão baixo quanto um Ranzo. Mas não responde. É porque fica uma questão mais, mais, mais é, biomecânica mesmo da questão natural de perceber o chão, né? de perceber o impacto e você ser mais ativo quanto a isso. Exato. Então, tu, tu tem uma reação. É que nem eu havia te falado sobre a diferença quando eu estava testando o tartarzio. E o, e o Vaporfly, né? Que há uma grande diferença. O Vaporfly, eu me sinto mais desconfortável correndo com o Vaporfly do que correndo com o Tartesio. Eu prefiro sentir o chão. Eu gosto de ter essa percepção. Ah, Porque senão fica aquele negócio meio, digamos, lento, né? Eu sinto como se fosse uma pisada mais lenta. Tanto que a minha cadência. Com eu... o vaporfly, vaporfly? Com o Vaporfly. Com o Vaporfly. Ah, exato. Com uma é cadência você, mais então, lenta, mais macia. Exato. Você então tem essa característica você... de pé no chão, né, cara? Então você não se sente confortável realmente com essa resposta, né? E querendo ou não, o grande tchan para mim do, do tênis, essa tecnologia que trouxe, é que ele trouxe uma responsividade no qual o pé no chão te dá, digamos assim, né? E traz uma Exato. economia na tensão muscular e tensão tendínea, né? Que ocorre naturalmente esse desgaste ao longo do, do, de uma maratona, principalmente no teatro. Então tem muitos atletas que não tem essa adaptação bem feita, né, muscular e mesmo falando até de atleta profissional, porque ele vai cansar, atleta profissional também cansa, isso é fato, né? não, não adianta, porque o cara vai estar numa intensidade que ele vai estar no limite e ali não, não tem como. Mas o cara pode realmente, mesmo com esse tênis que teoricamente iria economizar ele, essa percepção que ele tem de não estar correndo firme no chão atrapalha no desenvolvimento da, da corrida dele. Eu gosto de dizer muito que corrida Total. é percepção e se o tênis tira a sua percepção na corrida vai te atrapalhar, né? Isso é muito muito negócio, é complicado. E essa questão do tênis, a tecnologia, né, que eu te perguntei se vai para lá, vai para cá, se ia ao ao infinito e além, né? O tênis de corrida, qual foi o tênis para você que foi o melhor até hoje desenvolvido para o seu pé, Hans? Né? Cara, é eu vou te falar assim, eu vou, vou te dar dois exemplos. Então, cara, que é um tênis que praticamente eu tive todas as edições e se eu considerar dos, dos modelos que eu tive, é, pensando é, mais para usar em prova, foi cara um tênis que para mim foi fantástico, que é um que é o Sal Kinvara, O Kinvara funciona muito bem para mim, principalmente os primeiros. É... Assim, não, não tenho o que dizer, tudo bem, eles erraram a mão em uma edição, mas a sequência de edições é um, é um tênis que trabalha muito a meu favor. E, a, e se, eu, assim, se eu me perguntar, ah, cara, um, um tênis que você sai para usar diariamente e que vem e que para mim, putz, ter atendido muito bem. Eu tenho dois pares, um já praticamente já na fase final é o Altra, cara. É o outra o Torin, uhum. drop zero, é o de rodagem, leve. Cara, o fato de forma larga me atende muito bem, então, por mais forma que eu tenha o pé larga, fino. Cara. cara, forma larga e assim, eu tenho pé fino, isso não quer dizer que meu pé joga lateralmente. O tênis é construído para abraçar teu pé, os dedos espalhados. Uhum. E, puta, cara, eu vou te falar que essa é uma marca que tava quase com o pé no Brasil. É, mas não aconteceu. E se tivesse, eu vou te falar, cara, que putz, ia atender bastante gente, principalmente aqueles que buscam tênis com forma larga. Cara, é, eu, eu tenho um outra, eu esqueci o nome dele, não vou lembrar. A oportunidade que eu tive em Boulder, eu fui lá para fazer um, um curso lá e também fiz uhum. um 70,3. Aí eu queria um tênis que não tem né no Brasil, pô um outra Então, que eu já tava de olho né? <risos> aqui, eu coloquei ele no pé. Cara, mas você acredita que até hoje eu escolhi errado o, o tênis. Uhum. Ele ficou muito confortável, eu não tive a oportunidade de correr com ele. Mas só de caminhar com ele, por ele ser um tênis muito macio, ele fazia trabalhar muito meu tornozelo. Eu já sentia a minha canela, meu tibial ah, anterior, okay. só na caminhada, cara. Até hoje eu não tive coragem Acre. de correr com ele. Talvez, ah? é, diante do que você está falando, talvez, possa estar enganado, é, talvez seja um turim, cara. É, talvez seja um outra torim não tenho certeza, mas o torin tem essa característica que você está falando cara. É. Talvez Aí tá lá, eu dei uns trotezinhos com ele, mas não cheguei, porque eu comprei ele também de patrilha, né um para o chão batidinho e tudo mais Aham. Que era com as, os cravos menores Cara, ah. e para trilha? Você também faz esse essa tipo de assessoria para o pessoal, ou você fica muito para a rua? Porque na trilha tem essas características diferenciadas, que é o tamanho do grampo que vai ter o tênis, a, o, o formato ali do tênis. Não, eu, eu acabo também testando, André, aqui a alternativa que a gente tem, eu principalmente, eu moro muito próximo do Parque de Ibirapuera. Então, a gente faz lá a volta da grade, que é o que a gente chama, é uma volta que dá ali um pouquinho mais de seis quilômetros, e km. É... 90% terra batida e quando chove aí, por trecho de lama, muito irregular, raiz de árvore. Então, eu costumo alguns modelos de, de ilha cara, eu acabo comprando é, e acabo testando. Cara, isso é outra coisa. O mercado brasileiro, cara, é, o mercado brasileiro, o, o mercado de corrida, é, de trail, cresce, só que as marcas não acreditam, cara quase uhum. você não, quase não encontra produto de treino no Brasil, cara, com não exceção da Salomon, você quase não encontra nada, cara. É, você vai ter aí um Easys que, que você encontra um aqui, outro ali, o Fuji, Exato. Fuji Renegade, que é até um, um que eu tenho que eu gosto é. muito dele, mas o grampo dele também já não é muito indicado para uma terra batida, uhum. já poderia ser um, um mais baixo. E eu vejo muito a tecnologia da, da Salomon, né? como que eles trabalham com paixão, como é que eles desenvolvem os produtos dele. Né? É uma, uma empresa que consegue chegar muito no, no consumidor com essa questão da paixão. E eu acho que no Brasil, não sei se você vê isso, mas eu vejo que falta paixão no mercado da corrida para os vendedores né, de tênis, para as empresas envolvidas Total. Né, na parada os corredores no Não, Brasil são tão que... apaixonados, né? tem, cara, tem defensores de marca, né? Tipo Gang Nike contra Gangue Adidas e tal, a galera defende com é unhas geral. e dentes, o tênis, como sendo melhor. Como é que você vê isso aí? Não, e, e, e assim, André, é o que você falou, cara, mesmo loja especializada, é... a ah, Velocitar, tudo bem, ela tem, são três, vou dar um exemplo, são três lojas lá e eles têm, a equipe de vendedores hoje, pô, boa parte, pô, isso é legal, é, mas, cara, quando. Eu não sei se você conhece uma oportunidade, vale muito você conhecer. É, quando você estiver em Nova York, é, vai conhecer a New York Running Company. É uma, putz, é uma. Uhum. É do grupo Jack Rabbit, é uma especializada fantástica, cara, muito legal. E eu não sei como é que tá hoje, mas, cara, o. Assim, eu vou te dar um exemplo que o cara, o vendedor mais fraco, cara, desses caras, tinha maratona 2 horas e 30, cara. É. cara você outro sabe do lindo, que estão falando né? não exato você entrava na loja você não precisava comprar nada e o cara ia, o cara conversava com você tecnicamente é isso é outra coisa né cara lá tudo bem cara é outro é outro perfil é, de profissional em loja fora as ações né andré é essa loja mesmo que eu tô te falando cara de quarta-feira e eu tive a oportunidade de participar de, um, de, uma, promoção, de, uma, de uma promoção dessa é, que era assim toda quarta-feira uma marca ia na vai na New York nem compra não sei se continua isso toda quarta e aí a marca vai lá leva quatro cinco modelos cara você chega lá você fala pô posso testar pode cara escolhe aí o modelo que você quer você para numeração você deixa teu tênis e, cara, você sai da loja e vai correr no Central Park. Os caras não pegam documento, não pega nada, na confiança. Vai. vai. lá, corre, é. experimenta o tênis. Depois você volta lá e, cara, os caras não te pressionam um dedo pra você comprar o tênis. Gostou? Só pra você conhecer. Cara, isso que é legal. O cara te ganha nessa condição. Deixa a vontade, né, cara? Né, cara? Te deixa a vontade. Exato. E aí, os Estados Unidos também tem uma vantagem dos 30 dias que você pode devolver. Você pode pegar o tênis, correr Exato. durante 30 dias, você vai lá, não, toma de volta aí, não gostei. Não precisa nem explicar porque que não gostou, né, mano? Aí já vem o, o velho pensamento, né, do cara pensando que o, o brasileiro é bicho ruim, né, tem gente que pensa assim Ah, o cara vai viver de tênis novo, de 30, 30 dias, tá trocando, né Mas acaba que as pessoas são molda são, acabam se moldando, né, se sentem desconfortáveis por fazer uma coisa dessa, né Porque, É, né, exatamente, que, cara Porque um o negócio desse acontecer no Brasil, né, o tanto de cano que normalmente... Pois é, cara, cara, cara, não, não é cara. praticamente é. impossível, cara é. Não, e o investimento para chegar, os impostos, é. para o cara ter uma grade de, de, de, de tênis? Que outra coisa que me incomoda muito é a falta do meio, Ruenes. É a falta do meio, do 40 e é. meio, já vai para o 41. É, cara. Parece que o pé de todo mundo é meio quadrado, assim, de um jeito é. só. Aqui é pé de bobo. E assim, André. ou 46. Eu, eu falei. É, eu falei isso esses dias. Cara, uma coisa que eu acho. Que eu... Eu sei disso, mas uma coisa que eu acho sacanagem. Então, quando a gente pega as conversões reais, é, eu vou te dar um exemplo. Para a maioria dos meus tênis, eu calço 11 americano. O 11 americano na conversão real é 42,5. Uhum. Cara, a Nike e a New Balance no Brasil arredonda para 43. O 11 quando não é 43, cara. Por quê? Porque os caras não trazem o número quebrado. Pô, cara, isso é muito sacanagem. Managem, cara. Isso, isso parte o sacanagem. coração do, No corredor, viu? Que tá querendo comprar Então, o que eu falo sempre pro pessoal também Eu acho que, eu não sei se é o seu pensamento O que eu falo é, cara, encontrou um tênis bom para você, abraçou ali Já compra um cinco, deixa guardado Ali no armário depois, é <risos> só renovando O negócio Porque Não, agora... e assim Fala Não, não é, é de, exatamente isso que você falou André, às vezes, cara, isso acontece Você vestiu no pé, cara, o tênis é por redondo, redondo. Você gostou do tênis? Você fala, cara. Você de repente fala, cara, eu vou ter dois, três pares ali de cores diferentes, mas a mesma edição. Isso eu acho válido. Por quê? Por um seguinte, cara. Às vezes a edição seguinte fica uma porcaria, cara. Ou às vezes a marca saca aquela saca o modelo do mercado falar ah, não vai ter continuidade, vai ter mais. E as minha... falei: Agora eu vou comprar o que? Então, às vezes, essa condição de você falar, cara, eu vou me garantir aqui com dois, três pares. Funciona. E me diz aí, existe alguma empresa no mundo? Que lança um tênis. Pô, esse tênis é bom demais pra gente mudar. O cara consegue fazer isso, de deixar aquele tênis paradinho? Porque eu vejo a Nike e, o, e a Adidas, por exemplo, fazendo isso no, nos tênis fashion, por assim dizer, né, os casuais deles. Mas não tem um tênis de corrida que pô, esse tênis aqui é bom demais, vamos deixar aqui. Vamos lançar outro, mas vamos ficar fabricando. Existe isso por aí? Não, existir, existe. Mas o que que acontece, Andrei? Ah, cara, os caras, assim, lançam uma edição que, putz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 Querem fazer... Quebra sabe, nossas um pernas. Que... É, cara. E aí, o um negócio entende. era bom. Exemplo maior disso. Eu trabalhava na Salmon. Cara, o Fast Tweet 4, cara, foi o melhor Fast Twitch de todas as edições que tá na nona. Uhum. E ó, concurso, cara. Quem teve, fala, cara, realmente. Mais um saudade, cinto, né? cara, Nossa, eu não sei o que os caras fizeram. Eu não sei se o cara tava muito louco quando ele tava desenhando o tênis. Ele mudou o tênis de uma maneira que você fala, cara, isso não é possível. Os caras estão de brincadeira, cara. E o tênis foi literalmente um lixo. Ah. A edição seguinte. Sal foi um desses que eu, que eu tive desejo também. E eu comprei o Fast Twitch 8. E acho que foi lá que em. Que é top. Top. É você top gost... não sei se você gostou. Eu... Gostei demais. Usei ele até acabar, até não, não ter como. Era meu tênis de prova. Usei Depois ele, tal, eu até coisas. falei isso nesses Fast Twitch que eu coloquei esses dias. Depois do 4, o 8 foi o melhor, cara. Indiscutível. Eu gostei muito dele, cara. Rodrigão, por falar em gostar, cara, muito obrigado por esse bate-papo, por essa troca ideia cara. aí sobre tênis. É um dom grande demais, o tênis da corrida, essa paixão que me aí. O coração de muita gente e, e muito obrigado pelos esclarecimentos, as pessoas estarem mais por dentro do que acontece nesse mundo obscuro, digamos assim, do tênis de corrida que a gente tem por aí, que a gente acaba não compreendendo muito bem, por que só empurram para a gente um tênis ou outro, as coisas assim o assado. Exato. Muito obrigado, por favor, fale umas palavras pessoal, como é que o pessoal te encontra, deixa aí o seu recado, por favor. Bom, mais uma vez, André, obrigado pela oportunidade. É... Eu tô para talvez, é... dar uma passada por Brasil e eu te aviso, a gente se encontra aí. Opa, demorou, e o pessoal que, assim, o pessoal pode me encontrar, pelo Instagram é fácil, então, o ou que seja no Instagram, no Facebook, mas no Instagram eu tô um pouquinho mais, até um pouco mais ativo, é... fica mais fácil de me, encontrarem, de me encontrarem por lá. Beleza, beleza. Muito obrigado, Rodrigo. Fique bem, Valeu, cara. Andrei. Bons tênis para você. Se tiver um lançamento bacana aí, você manda pra gente, porque cara, mas só uma perguntinha. Você tem quantos tênis, Rodrigo? Já testou quantos tênis, cara? Ó, oh, essa pergunta é boa. Testar de cabeça, eu não sei, mas tem gente que fala, cara, você deve, putz, devo, pô, eu devo invejar o quanto que você tem de tênis hoje, André. Hoje, você me falar ah, quantos tênis você tem, eu tenho. Cara, é assim, são 12 pares que eu tenho e tem par que eu tenho que é de 2010 que eu não abro mão, cara. Ele está acabando, mas eu vou jogar fora. Uhum. Hoje, é, isso é uma coisa legal, cara. Eu. eu é, e não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu compro muito mais tênis do que eu recebo, uhum. mas por opção minha, porque assim, eu, eu não. Cara, eu não quero é, de forma alguma às vezes. A marca, eu sei que ela fala oh, Rodrigo, eu vou te mandar um tênis, mas você pode de repente falar isso ou aquilo eu não gosto de fazer isso fica à vontade de me mandar o tênis se você não quiser me mandar, não tem problema nenhum, eu, eu vou de alguma maneira experimentar o tênis, ou eu vou comprar o tênis eu tenho amigo meu que às vezes compra e fala Rodrigo, cara, fica à vontade de testar a gente tem a mesma numeração de tamanho e hoje eu acabo comprando muito mais tênis do que, do que ganhando, e os que eu tenho Cara, tem modelo que, cara, eu não vou abrir mão porque é aquilo. Ah, o exemplo, o Fast Tweet 4. Puta, deixa ele aí, quietinho. E é tênis de 12 anos. <risos> mas aí. Atrás. Você vai usar isso quando, cara? Vai usar na maratona qual? Pra quê? Não, não, o tênis? Não, não. É só pra deixar eu no quadro não, mesmo? Não, é o tipo de tênis que já foi embora, cara. Já Soar. praticamente está é, tá destruído, mas eu tenho dó de falar, cara. É não, não é Uma vou... boa lembrança. Exato. E eu, às vezes, o que, que eu recebo, isso, é, putz, isso eu faço, é, eu costumo andar, mesmo aqueles tênis que eu acabo utilizando e aí tá próximo de terminar. É, ou, às vezes, até um seminovo, eu ando no porta-mola do meu carro, eu ando com alguns pares e quando eu vejo um puxador de carroça, eu paro e... Pô, legal a alegria dos caras. Meu. É, é, com cara. certeza, com certeza. Então tá bom, Rodrigão, muito obrigado. Nossa, muito obrigado cara. mais uma vez. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui sobre tênis de corrida. E vamos nessa, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, galera. Valeu. Valeu, tchau. Andrei. Abração, cara. Valeu, Rodrigão. Um tchau.